Três exercícios de braço que todo homem deveria fazer. Presta atenção, vem comigo, eu sou o professor Emílio Júnior. O primeiro é o bíceps martelo. Você vai pegar o seu peso, esse daqui é peso de cimento, mas você pode usar a sua anilha, o peso que você tiver aí na sua academia ou em casa. Vai ficar com seus pés... Paralelos à largura do quadril, dá uma flexionada no joelho, só uma leve dobrada, vai projetar o peito à frente, contrair o abdômen, subir. Um, desce, sempre cotovelo do lado do corpo. Dois, desce, três, Desce, esse foi o primeiro que eu passei aqui para você. O segundo exercício, muito importante que deve ser feito também, você pode ficar de joelho ou de pé, mas joelho eu prefiro mais. Vai ficar com os joelhos paralelos, vai fazer a extensão de ambos os braços acima, flexionar atrás e voltar. Um, dois, três. Vamos fazer mais um. 4. Esse exercício vai trabalhar bem a musculatura aqui de trás, os tríceps. E vamos a mais um agora, priorizar o trapézio. Como é que nós vamos trabalhar o trapézio? Você vai pegar a sua carga, eu estou com uma carga elevada, você vai manter ambos os braços na lateral do seu corpo e vai elevar com a musculatura do trapézio mais alto que puder, volta à posição inicial. Eleva o mais alto que puder, volta à posição inicial. Lá em cima, segura, sente e volta à posição inicial. Esses três exercícios, combinados a uma rotina semanal, você vai ver resultados maravilhosos. Então, não se esqueça, se inscreva aqui no canal, dê o seu joinha. Até nosso próximo encontro.